Olá, meus amigos concorceiros, meu nome é Vinícius Cardoso, tô aqui para agradecer o professor Rogério Renzetti, que me fez acreditar que com apenas duas horas líquidas de estudo por dia, depois da rotina escaldante, que é o meu serviço de carteiro, era possível disputar uma vaga com milhares de candidatos no TRT daqui da primeira região do Rio de Janeiro. E hoje, depois de julgamento de recursos, eu pude ter a felicidade de ver que eu sou 36º colocado, eu queria agradecer muito ao professor, agradecer o projeto dele na mosca, agradecer o livro dele também, que me auxiliou muito nessa caminhada. Eu não sei se o professor vai lembrar, ele costuma rodar aí nos dias de prova, né, nos locais de prova, e eu, eu tava lá, tenso, nervoso pra caramba, esperando pra entrar, e ele desceu do carro e olhou pra mim, não sei se ele me reconheceu, e falou assim, e aí, na mosca? Aí eu, na mosca, professor. E a gente ficou conversando ali uns, um, dois minutos, trocando aquela energia, e eu pude ir lá fazer uma excelente prova, fazer um excelente, ter um excelente resultado, então eu queria aproveitar e dividir com o professor, te agradecer pelo carinho aí, pela atenção né, que você dá aos seus alunos, a sua aula muito boa e as palavras de incentivo também, sem foram imprescindíveis para a minha caminhada. Obrigado mesmo, Zé.